Salve! Neste vídeo, trataremos do tema das especificações algébricas de tipos de dados abstratos. Para construir a nossa teoria, precisamos de uma estrutura de dados adequada. Em geral, o universo das nossas teorias consiste de conjuntos. Aqui, contudo, como precisamos representar tipos de dados... Devemos levar em consideração a possibilidade de ter tipos diferentes. A ideia aqui, para tentar abrigar todos esses tipos, será sofisticar um pouco a estrutura interna dos nossos conjuntos. Se, em princípio, conjuntos não têm nenhuma organização particular internamente, os objetos podem aparecer uma única vez, ou seja, sem nenhuma repetição, os objetos não podem parecer ordenados. Aqui, queremos ainda ter conjuntos, mas queremos poder considerar a possibilidade desses conjuntos virem em camadas. A ideia dessas camadas é que cada uma delas esteja preparada para rece receber objetos de um gênero diferente. Por exemplo, podemos ter o gênero dos inteiros, representados aqui pela string int. Podemos ter o gênero dos booleanos, gênero bool. Podemos ter números de ponto flutuante, gênero float. Podemos ter o próprio gênero das strings, Podemos ter o gênero das listas, das árvores ou de qualquer outra estrutura de dado que você deseja. Os nossos gêneros consistem em símbolos de um dado alfabeto, letras com as quais podemos construir palavras pela concatenação destas letras. Em s estrela, por exemplo, podemos ter a string int, bool, int. Se int e bool forem gêneros do nosso conjunto s. Podemos ter muitos outros tipos de gêneros. Podemos ter, por exemplo, o gênero dos seres humanos, o gênero dos brasileiros, o gênero dos alemães, o gênero dos capoeiristas. Podemos ter o gênero dos pares, o gênero dos primos. Estes gêneros serão usados como índices do nosso conjunto indexado. Assim sendo, quando eu falar de um conjunto A AS indexado, eu estou me referindo a um certo conjunto que contém algumas camadas. A camada a int, a camada a bool, a camada a float e assim por diante, para cada um dos gêneros do nosso conjunto de gêneros. É claro que um objeto que pertence a uma dessas camadas também pode pertencer naturalmente a outra camada. Por exemplo, pode ser útil pensar que inteiros são um caso particular de número de ponto flutuante ou que algumas listas sejam um caso particular de árvores. Podemos pensar que um objeto que habita o mundo dos pares também pode habitar o mundo dos primos. Podemos imaginar que um objeto possa ser ao mesmo tempo um alemão e um capoeirista. Mas, em geral, não queremos confundir objetos. Uma função que espera receber uma lista provavelmente não irá funcionar se receber ao invés um inteiro. Uma função que faz operação com números de ponto flutuante não precisa saber o que fazer com árvores. Propriedades de seres humanos não precisam se aplicar a números naturais, e assim por diante. Por vezes, contudo, quando não houver problema, combinarmos todos esses objetos num universo só, dado o conjunto S indexado A, podemos construir o conjunto base, chamado A gravata, onde todas essas camadas simplesmente desaparecem. Conjuntos S indexados particularmente interessantes são aqueles em que cada uma das camadas é não vazia. Eu direi que um conjunto S indexado é habitado nessa situação. Aqui no nosso exemplo, tal conjunto deve conter ao menos um inteiro, ao menos um booleano, ao menos um número de pontos flutuante e assim por diante. Tendo agora uma nova estrutura de dados, chamados conjuntos indexados, naturalmente você deseja saber como podemos definir operações e predicados sobre esses conjuntos. Como ficam, por exemplo, as operações conjuntistas usuais generalizadas para conjuntos indexados? Por exemplo, em que consiste o conjunto indexado vazio? Ora, como esperamos, trata-se de um conjunto S indexado. Seus integrantes são neste caso conjuntos vazios. Mas será que há mais de um tipo de conjunto vazio na teoria dos conjuntos usuais? Não. Dois conjuntos vazios são sempre idênticos. Mas aqui eu estou definindo o conjunto vazio de inteiros e o conjunto vazio de booleanos e o conjunto vazio de números de pontos flutuante como um conjunto vazio usual. A diferença é que agora eu posso falar do que este conjunto está vazio. Um conjunto vazio de inteiros é um conjunto que podia receber inteiros, mas não tem nenhum. Um conjunto vazio de número de ponto flutuante é um conjunto que estava preparado para receber número de ponto flutuante, mas não recebeu nenhum. Imagine que você está numa festa e encontra um copo vazio. Alguém lhe pergunta, de que está vazio esse copo? Você diz, está vazio de uísque. A pessoa talvez imaginasse que estava vazio de cerveja ou que estava vazio de água. Mas não, está vazio de uísque. O que significa que o que se pretende colocar dentro daquele invólucro é uísque. Às vezes é possível saber, encontrando um copo vazio, do que ele está vazio. Basta cheirá-lo. Um copo vazio de uísque não tem o mesmo cheiro de um copo vazio de água, se um dia ele esteve cheio. A diferença também pode ser a forma do copo. Uma taça de vinho não tem a mesma forma de uma xícara de chá. Mas são ambos copos. O truque que funciona quase sempre para estender as operações conjuntistas usuais para conjuntos indexados é pensar nessas operações como definidas componente a componente para cada um dos integrantes do conjunto indexado. O mesmo vale também para predicados e relações. Vejamos dois exemplos. Em que consiste a união de dois conjuntos S indexados? Ora, cada um desses conjuntos tem suas camadas uma para cada gênero a união essa indexada é um conjunto essa indexado cujos integrantes são eles próprios a união usual entre dois conjuntos a união de dois conjuntos indexados como neste exemplo promove a união de inteiros com inteiros, de números de ponto flutuante com números de ponto flutuante, de árvores com árvores e assim por diante. Ela não mistura gêneros diferentes e não coloca juntos coisas que já não estavam lá. Outro exemplo é a noção de inclusão entre dois conjuntos S indexados. Dizemos que o conjunto S indexado A está contido no conjunto S indexado b se componente a componente das camadas correspondentes estão incluídas uma dentro da outra no sentido usual de inclusão de conjuntos. No nosso exemplo, um conjunto S indexado está contido dentro de outro quando o outro conjunto tem, no mínimo, os mesmos inteiros, e talvez um pouco mais, do que o conjunto anterior. Os mesmos números de pontos flutuantes, talvez alguns mais, que no conjunto anterior, e assim por diante. Eu deixo para você, como exercício, pensar como seria a definição de interseção S indexada, ou de complemento relativo S indexado, e assim por diante para cada operação ou relação conjuntista usual que você conheça. Como última observação, eu gostaria de notar aqui que os conjuntos usuais são, obviamente, um caso particular dos conjuntos indexados. Basta imaginar que há apenas um gênero, o gênero set, um conjunto indexado por esse conjunto S de índices, só tem uma camada, e esta camada contém apenas objetos do gênero 7. Se neste exemplo todos os objetos estão juntos, podemos pensar que todos eles são tratados da mesma forma, são tratados de maneira homogênea. No caso de conjuntos indexados de forma geral, contudo, o que temos é a possibilidade de uma abordagem heterogênea, muito natural, onde coisas diferentes não são identificadas e não são colocadas juntos com outras coisas com as quais elas não se combinam. Na prática, a confusão já não acontece. Ninguém confunde seres humanos com números naturais. Para aplicações, contudo, precisamos de fato garantir que essa confusão não irá acontecer. Afinal de contas, não faz sentido perguntar se um ser humano é par ou se um número é alto. Operações sobre listas podem não fazer sentido sobre inteiros. Operações sobre strings podem não estar definidas para booleanos.